Olá! Bem-vindos ao Beleza com Leveza! E hoje o tema é Família da Pandemia. Existe muita beleza na família, mas será que não está sendo um estresse essa pandemia? Bom, eu não sei você, mas aqui em casa mesmo com todo esse meu lado zen teve momentos de cabelo em pé. Sabe aquela história? Você tem uma série de compromissos, mas precisa cozinhar, lavar, passar, cuidar de filhos, cuidar de marido, administrar todos os nossos múltiplos papéis, não deixar a peteca cair nas entregas profissionais, mas ao mesmo tempo o acúmulo de tarefas que a gente precisou se adaptar a toda essa rotina. Imagine então as mães solteiras, ou até mesmo os pais que cuidam sozinhos dos seus filhos. Eu sei, todo mundo teve que se adaptar. Todo mundo teve que criar novos hábitos, novas rotinas. E a gente já falou aqui né, do espírito de ajuda e precisou encontrar um equilíbrio no lar. E independente da sua estrutura familiar, todos nós tivemos que nos adequar, nos adaptar, para não pirar. Até rimou! E vamos lá, ouvir o que a Mary Kay Ash tem para nos dizer. É importante lembrar que, mesmo que as mudanças impliquem incertezas, elas também trazem oportunidades. Cada um de nós precisa se engajar em um problema de automelhoria, buscando continuamente mais conhecimentos e novos métodos. Devemos estar abertos a novas ideias e nunca estar satisfeitos com uma situação já estabelecida. E vamos para o nosso minuto aqui de reflexão. E a pergunta é, como será que você pode encontrar oportunidades e pedir ajuda para manter a sua profissão e os seus múltiplos papéis de maneira saudável? Então vamos lá, as nossas três dicas. A primeira delas, peça ajuda. Divida tarefas dentro da sua casa. Eu tenho uma amiga que sempre diz, equidade de gênero começa em casa. Então vai lá, pega uma lousa, e coloque a divisão de tarefas, seja para o seu companheiro, para a sua companheira, para os seus filhos. Todo mundo precisa ajudar. A segunda dica, eu digo aqui, deixa a peteca cair de vez em quando. A gente não precisa ser perfeito em tudo. Está tudo bem se algum dia algo não sair exatamente do jeito que a gente esperava. Não precisa ser responsável e encher a sua gaveta né? a ponto de não dar conta. Tá tudo bem deixar a peteca cair. E a terceira dica, hora da princesa. Ou seja, pegue lá todos os produtos incríveis que a Mary Kay tem e você pode fazer o seu momento de autocuidado, inclusive cuidar dos seus familiares, trazer seus filhos ou companheiros juntos e promover um momento de bem-estar. Então, eu realmente desejo que você possa cuidar da sua família. Essa família da pandemia, né? Que em alguns momentos tem muito estresse, mas também tem muito amor. Então, eu, pessoalmente, eu cuido de mim, eu tenho os meus momentos de meditação, eu cuido das minhas filhas, para que a gente possa manter o nosso espaço sempre sagrado e sempre em equilíbrio. E eu te dou essa dica também, porque quando a gente cuida de dentro da nossa casa, aí a gente reflete também isso cada vez mais no nosso externo e para o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado dessas dicas e responda esse e-mail aqui para o nosso MK Comunica, que você ainda pode ganhar um livro, vai ter um sorteio. Você quer ganhar? Então responde aqui essa mensagem e a gente te espera na semana que vem.